Queria saber porque que um a é isso. Olá, gurias e gurias. Tudo certo com vocês? Dinho aqui. Uh! <risos> Tampando meu rosto. Uh! Ah, cara, e o vídeo de hoje? Esse videozinho aqui. Esse jogo aqui. Hum... Olha, é o seguinte. São 3 da manhã. Por quê? Por quê que eu tô jogando o um jogo às três da manhã? Satanás fez um jogo. Esse jogo é Get It Over... Get It... Hum? Tá o nome do jogo, cara? É Get Over It With Bennett Ford? É isso. É esse jogo. Esse jogo veio do inferno. Direto das profundezas do inferno pra terra. Veio pra dominar o mundo. Por que que eu me a isso, hein? Então é o seguinte, a gente, são 3 e meia hora do, do Tinhoso pra gente poder jogar, 3 e 40 agora na verdade, e a gente vai até as 4 e 20, por que, que a gente vai jogar até as 4 e 20? O pessoal tá ligado, às 4 e 20 a gente relaxa, então toda raiva que a gente fizer, todo mal que for feito conosco, às 3 da manhã, às 4 e 20 será sanado, <risos> a gente vai relaxar, então bora lá. Bom, joguinho filha da mãe que você joga com o E Ih, eu já não tô passando da árvore, cara Oh Jesus Como é que passa da árvore? Peraí, vamos devagar Esse ser humano é um tiosco que tá preso numa... Numa caçarola O que seria o quê? Era pra ser comido por canibais? velho, oh, vou te contar Não, cara Não Não, cara isso. Pera aí, tem tentar uma tática diferente. Cacilda. Duas horas depois. Tinha isso. Subiu e subiu. Ah, moleque. Subiu. Agora devagar devagar devagar. Encosta, encosta, encosta. Filha da mano Muito bem. Olha aqui, ó. De novo, na pontinha pula. pula Pula Eita nós! já nem cai embaixo, ó Bom Bom Eu joguei essa porcaria em live e eu fui Isso que dá, comentar enquanto tá jogando Eu joguei essa porcaria em live E eu acho que eu nunca passei Nunca, antes, passei tanta raiva Em uma live na minha vida Não é isso, tem que pular até lá em cima, caralho Costa e uhum. muito bem tá. Sai daí Sai daí Agora sobe ah, Pronto Não Cacilda Cacilda Boa Sumiu Sumiu Sobe Boa Eita nóis fiz errado Fiz errado ah, moleque, bom Agora, desce Eu cortei o, o, o áudio da voz Porque ele me irrita Horrivelmente, cara O áudio da voz e a música desse jogo São duas coisas que me deixam muito irritado Devagar Desce, cara Não tem o dia inteiro, não Desceu errado ainda, por cima Vem, devagarzinho Devagarinho Devagar Devagar Devagar Devagar, devagar, devagarinho o uh. uh. copo voou <risos> O copo foi pra estratosfera uh. Agora eu me lasquei. Isso, isso, isso. Agora... O bom que o mouse vai lá no, no céu. Isso, não, não, não, não. Ah. Eu falei que eu vou passar raiva com essa porcaria. Eu vou passar muita raiva com essa porcaria. Eu vou te dar os canibais. vou te dar para os pigmeus te, te almoçarem, cara. Porque pum. Esgrila. Isso. Isso não, não, não, não, não, não. Aqui, ó. O cara tem um. um uma marreta. Um machado. Sei lá que porcaria é essa. E uma caçarola. Como que ele se meteu nessa situação? Uma baita situação de merda. Não é nenhuma impossible situation. É uma situação de merda mesmo. Ah! Não! Duas horas depois. Não. Não. Vou falar sério. Três horas depois. Bem, agora você consegue chegar até ali em cima? Acho que não, né? Porque você é um inútil. Ai, você é um inútil, cara. Hum. Não. é que sobe ali, cara. Hum. Ah. Nem eu sei como eu fiz isso agora <risos> Não sei como eu fiz isso Cara, 15 minutos só pra chegar aqui Sacanagem Devagar, véi Ó, ó Ó Calma aí Calma aí Essa parte é tensa, cara Não Não faz tão rápido, cara. Não tem necessidade. Ah, Impossível situation. Hum. Boa, boa, boa. Hum, Jesus, mereço. Two weeks later. Muito bem. devagar. Isso, isso, rapá. Agora eu vira, encosta ali na lâmpada, vai. Você alcança, eu sei que você alcança. Você estica mais esse braço, filha da mãe. Agora é só subir. Uh. Tô nada estressado. Não tô nada estressado. Eu só queria conhecer sua mãe, tá? Eu só queria conhecer sua mãe. O que eu iria fazer com ela, não vem o caso. Eu, eu adoraria conhecer sua mãe. Perguntar como é que coco... eu coloco é um filho tão inútil no mundo, viu? Que cara, se quiser, é, é inútil, viu? Sai da Essa caçarola, caramba, vai! Não, não, não, não, não, um gatinho. Cai não que você é novo. 4 e 7, eu falei 4 e 20. Eu vou sem óculos pra você conseguir ganhar essa porra. Vai que é o óculos, tá não problema. Vai que é o óculos que tá me f esse jogo. Vai sem. No SS. É eu não preciso ver onde é que eu tô atirando. Eu só preciso colocar esse f*** lá em, lá em cima. Dois mil anos depois. Isso. Isso. Boa. Agora você vai subir. Ah, segura. Segura. Segura. Agora vai. Agora vai. Aí você vai cair. Você vai cair. Eu te conheço. Pior que agora eu nem sei como eu fiz isso. Isso eu sei Não. Como é que eu fiz isso, cara? Ah. Jesus Jesus. Agora vai Agora vai Não, costa ali Isso, isso Isso, segura Segura Subir, velho ah, Segura Onde a bolinha do mouse que não tô vendo? Lá particular, parte clara, eu não me enxergo <risos> eu Tô sem óculos Agora tem que subir ali, cara. Ai, Jesus. Isso. Pra cá. Vem devagar. Vem devagar, sem é um merda. Vem devagar. Muito bem. Muito bem. Isso. Ai, meu coração. Ai, o meu coraçãozinho. Meu coraçãozinho de pedra. Tem gelo. Apaixonado pela Snow. Sobe! Filho da mãe! Ah! O seguinte, vocês vão ter que implorar muito pra que eu me ferre nessa porcaria de novo. Eu vão tenho que implorar muito, velho. Vocês vão ter que implorar muito. Bicho, vocês de Se alguém gostou de me ver me fudendo nessa porcaria, dá um like. Se inscrevam no canal se for inscrito. E se quiserem ver... Este pequeno ser humano aqui, muito irritado, jogando de novo essa merda. Fala nos comentários, tá? Eu não vou apalhar pelo like, não. Fala nos comentários. Quero ver você se fudendo de novo, Dinho. Ai, talvez eu traga. Eu tentando subir essa porcaria toda de novo, porque... Jesus! Jesus, ó. Ó. Vai dar 4,20. Vai dar 4 e 20. Eu vou, eu vou atrás do do, do, do, do, do, do relaxamento. Ah. É isso, muito obrigado por quem assistiu. Eu sou o Dinho e até a próxima. Eu espero que seja um jogo mais tranquilo de se jogar. Tchau.